Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, hoje estamos aqui para tirar dúvidas é... Algumas dúvidas aí no nosso canal, como fixar né? o travessão da mesa no pé Seja ele em X, como esse aqui, ou o pé fechado, vamos colocar uma foto no cantinho de uma mesa com o pé fechado é... Surgiu algumas dúvidas aí do pessoal, todo mundo sabe que a gente faz muitas mesas as muitas mesas dessas, dessas rústicas aqui de pranchão interiço, com o pé em x, com pé fechado, contraversão, o pessoal vem acompanhando o canal e tem alguns vídeos dessas mesas aí, a gente dando dicas como fazer o pé em x, é, dando dicas como fixar no, no tampo da mesa para a mesa não empenar, para ficar bonitinho, durar muito tempo sem problemas e surgiu Algumas dúvidas aí do pessoal, como que a gente faz a fixação do travessão aqui no pé da mesa, seja ele em X ou o pé fechado. né? Aqui está um pé em X pronto, sem acabamento ainda, mas já está cortado e, e já feito os encaixes, tudo certinho. Então hoje eu vou dar umas dicas aqui como fixar é, esse travessão no pé aqui é, de três formas. Três formas que a gente utiliza aqui, depende do tamanho da mesa, da largura do travessão, depende do acabamento que o cliente quer. Então a gente utiliza aqui de três formas. Eu, esse travessão vai ser fixado com parafusos de cama, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, é, de uma maneira intermediária. Depois eu vou mostrar uma maneira mais simples de acabamento e uma maneira mais sofisticada, que... O uh, pessoal não vê nada Simplesmente vê uma madeira encostada na outra Mas tem parafuso lá por dentro é, Então vou mostrar as três formas Para vocês que a gente faz aqui E a partir de agora Eu vou mostrar, a gente faz com gabarito Tá pessoal? Tem um gabaritinho aqui, ó, bem simplesinho A gente faz com ele para não ter erro, dá tudo certinho Então vou mostrar aqui como que a gente faz A marcação, furação, essas coisas Tá ok pessoal? É, eu já marquei esse pé, travessão já está marcado. Vou marcar esse aqui para o pessoal tirar a dúvida como é que é feito E vou mostrar as marcações de travessão lá também Junto com o gabarito Para o pessoal Como a gente faz muita mesa, a gente já tem o gabarito Mas é, vou estar tá explicando como que dá para fazer medindo aí também sem, sem o gabarito, tá ok? Então vamos embora lá Bom pessoal, primeiro passo Marcação do, do furo aqui, ó. No pé. Tanto o pé em X como o pé fechado. É, a marcação é a mesma. Primeira coisa que você precisa achar. Centro do negócio. Centro do pé, né? Nós vamos fazer uma, um, um risco aqui. É, centralizando o pé para a gente trabalhar com o gabarito. Certo. O, o gabarito tem uma setinha indicadora que trabalha sempre na posição tem que ser igual nos dois pés por exemplo eu vou trabalhar com essa posição do gabarito setinha para cima eu já identifiquei aqui no pé também tem uma setinha já marcada eu já identifiquei a posição do pé juntamente com a posição do gabarito, certo? E essa posição tem que prevalecer nos dois pés, nas duas marcações dos pés e na marcação também lá do, do, do travessão. Furo central do, do gabarito, o furo central do pé, como eu já mostrei para vocês em um vídeo anterior, esse furo central aqui é o que comanda todo o pé, e também vai comandar o gabarito e o travessão. Então a gente vai trazer o gabarito e centralizar nesse furo aqui, Vocês podem ver que o furo está centralizado com o furo do pé. Certo, pessoal? Aí, seguidamente, vou fazer as marcações do, dos furos dos parafusos, tá, gente? Então, a gente vai marcar aqui, ó. Aqui tem um risco centralizando o furo. Eu vou marcar aqui, ó. Lá no pé. Estou usando o gabarito só de referência, tá, pessoal? Certo? Então, eu já marquei. Então... Furações dos parafusos, vai ser aí, nesse, nessa marcação. Eu venho com o esquadro aqui, vou marcar bem aqui, para não ter dúvida na hora de furar. Então tá marcado. Então o que acontece? Eu vou trabalhar, como eu expliquei aqui, que algumas formas diferentes. Eu vou trabalhar nesse, nesse pé e nesse travessão em específico, com esse parafuso aqui. É um parafuso de cama, né, usado para fabricação de camas. E eu vou trabalhar, quase 100% das mesas que a gente faz, trabalha com dois parafusos, tá pessoal? Alguns casos, umas mesas muito levinhas, a gente usa um parafuso. Mas essas mesas mais pesadinhas, a gente trabalha com dois parafusos. Então, para vocês entenderem, nossa travessão ele vai ser fixado com dois parafusos aqui. ó. Um parafuso vai aqui e outro parafuso vai aqui. Para isso encaixar 100% no final, tem que estar tá certinho essa furação aqui com essa furação aqui do travessão. Vocês podem ver que está até marcado já, mas eu vou explicar como que é feita a furação daqui a pouco. Então, para isso tudo dar certinho no final, para você não ter problema, gabarito a gente tem e a gente faz a marcação bem certinho para não ter problema. Ok? Pessoal, então aqui... Vamos para esse moço aqui que é outra travessão. Podem ver, travessão de quase 2 metros de comprimento. É, a largura aqui, acho que é um, acho que ele está com 19, parece. Aqui já está até marcado. Né? Mas eu vou repetir para vocês aqui para vocês entenderem com o gabarito como que é feito. E depois, vou estar tá explicando também, medindo aqui no metro para vocês entenderem. Quem não, não quiser e não tiver o gabarito. Talvez o pessoal vá fazer uma mesa. Não... Não justifica fazer, apesar de ser muito simples, não, não, não, não justifica o gabarito. Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu achei o centro da peça, que é esse risco aqui. Ok? Nosso gabarito também tem um furo central. Como que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o gabarito centralizado no meio da peça. E a gente está trabalhando com essa furação aqui, essa furação maior. Então, logicamente, a gente vai marcar essa furação aqui. Já está até marcado, certo? Então, a gente marcou a furação, como vocês podem ver, os furos para o encaixe dos parafusos vão ocorrer aqui. Tranquilo, pessoal? É, só lembrando, setinho do gabarito para cima, está marcado de lado aqui. Lá do outro lado também já está marcado, para marcar a posição que a travessão vai ficar na mesa. Marcado esses furos aqui, vou passar por uma etapa bastante importante você vai ter que ter o seu parafuso na mão para você definir a distância do furo onde você vai cravar a porca do parafuso porque senão o travessão não vai parar lá dentro vai parar na mesa pessoal é, vamos falar então da medida do parafuso que o que vai definir o tamanho, a distância que a gente vai fazer o parafuso, a, a, o furo para estar tá colocando a porca embutida na travessão. Esse é o pé que a gente vai utilizar, certo? É muito simples isso daqui. Eu venho com o parafuso no pé, coloco aqui ó, a cabeça do parafuso encostada na extremidade. Ok? E com o um metro eu meço o tanto de parafuso que vai sobrar. Então, eu já vi que sobrou 7 centímetros ponto 2 milímetros. 7 centímetros 2 milímetros na ponta do parafuso. Ok, pessoal? É a distância que eu vou transferir para o furo do atravessão. É a distância que eu vou transferir aqui para justificar essa marcação que eu fiz aqui para vocês. Certo? Pessoal, como a gente mediu lá o que sobrou do parafuso, é, esses 7 centímetros... Para vocês entenderem melhor, o travessão vai, vai encostado, a, a, o pé da mesa, melhor dizendo, vai encostado nessa extremidade do travessão. Que vai prendê-los um ao outro, esse parafuso. Ok? Pessoal, então terminando a parte de marcações aqui do travessão. A gente já sabe que aqui vai o furo, onde o parafuso, é, a, a sobra do parafuso vai entrar certo E essa marcação aqui é onde a gente vai furar para estar tá encaixando a porca desse parafuso. Esse travessão, ah, os furos, é, os furos vão ser no, no, na extremidade de cima e de baixo. Na lateral do travessão aparente, não vai aparecer parafuso. As porcas vão ficar é, escondidas. Não vai aparecer. Então... É, essa marcação aqui é a profundidade, vocês podem ver aqui que eu fiz uma marcação aqui, ó, é a profundidade onde o parafuso vai estar, a porca vai descer aqui dentro do furo que a gente vai fazer, daqui a pouco a gente vai estar mostrando a peça furada, vocês vão entender. É, então a gente vai descer um furo aqui com uma broca de 20 milímetros, a gente vai descer um furo Daqui para cá com uma broca de 20 milímetros. A gente tem que ultrapassar um pouco essa linha de demarcada aqui. A gente vai ultrapassar um pouco essa linha para estar tá instalando a porca lá dentro. Tá, pessoal? É um pouquinho complexo essa parte, mas fica um trabalho bacana. Então, pessoal, a gente vai fazer a furação. Eu vou fazer a furação de 20 mm aqui. Dá para ser feito na furadeira manual. A gente vai fazer aqui na furadeira de bancada. Tá? Eu não vou filmar essa parte, que é uma parte considerada simples, está marcado. Eu já vou, deixar, vou fura, mostrar depois de pronto. E a gente, de repente, grava a furação no topo aqui. Pessoal, então, como vocês podem ver, já fizemos as furações aí. Noutra versão. Para vocês entenderem por que, que esse furo é necessário. Porque aqui vai descer a porca. Que vai prender a outra versão no pé. Ok? Então vamos lá, vamos fazer as furações aqui. Daqui a pouco vocês vão começar a entender o sentido de tudo isso daí. É... Então vamos fazer furação aqui no topo né, do travessão. No topo aqui. São quatro furos no travessão. A gente vai fazer essa furação para o parafuso atravessar aqui. ok? Pessoal, usem sempre uma broca um pouquinho mais larga do que o parafuso. Essa broca aqui é um pouquinho mais larga que o parafuso. Eu não, não, não me lembro os milímetros aqui dela, mas ela eu uso sempre ela, já, já fica separado ali para eu fazer as furações. Furação aqui manual, tá pessoal? O pessoal tem que ter a mão boa aí para o furo não sair torto lá. Né? Às vezes entorca um pouquinho, mas madeira boa de trabalhar, angelim, pedra, tá pessoal? vamos lá ver se a furação deu certo olha lá o parafuso apareceu lá dentro lá lá dentro do buraco de 20 milímetros onde a gente vai entrar com essa porca aqui lá dentro e vai travar a travessão certinho pessoal é... vou terminar as frações aqui e a gente vai mostrar a furação do pé e depois vai montar isso daqui para vocês verem como que o resultado fica bacana ok Pessoal, furação do pé então Travessão já está furado. Daqui a pouco nós vamos mostrar aí Vamos fazer essa montagem aqui para vocês ver o resultado Então, travessão furado, veja de furar os pés tá, tá demarcado já o local Uma dica pessoal use, Usar sempre a broca com guia Bem no centro aqui A própria broca Nos ensina a trabalhar com a furadeira No esquadro, se você prestar atenção Olha só vocês podem ver que ela marcou a madeira por igual se tivesse fora do esquadro ela ia pegar de um lado só e do outro não tá pessoal mas isso aqui dá para fazer no furadeira de bancada também algumas mas aqui a gente já costumou fazer o furo manual mesmo dá certinho tá então vamos lá ação. Eu acho que é a hora que vocês vão entender tudo esse trabalheiro que a gente teve até agora. Marca, fura, tira a peça, coloca de novo, risca topo, risca lateral, define profundidade, furo com broca normal, fura com broca de 20 milímetros forte né, e tal. Então vamos lá. E a gente fez toda essa trabalheira, está na hora do resultado. Vamos Colocar o pé da mesa no lugar O pé vai chegar aí, pessoal ó. Deixa eu tirar a mão aqui Então o pé vai vir aqui Vai ficar com aquele acabamento bacana Ok, pessoal? Parafuso na minha mão Vamos lá Foi tudo furado no gabarito Não vai dar nada errado Acredito eu Olha só Primeiro parafuso já foi. Segundo parafuso. Vou dar uma mexidinha aqui. Colocado. Certinho, pessoal? Vamos demonstrar para vocês a colocação da porca de cima aqui. É meio chatinho de colocar, tá, pessoal? porquinha está aí. A gente tem que colocar ela nesse buraco e ainda travar ela no parafuso lá dentro. Ela tem que... Vai ter que enroscar lá no parafuso, lá dentro. Acho que o parafuso nem vai aparecer na imagem, não. Qual que é a artimanha que a gente usa? Porque senão, caso contrário, ela faz raiva. A artimanha é essa aqui, ó. Chavinha de fenda, fina. Com um imãzinho aqui. A gente desce a, a porca lá dentro. Nem sempre dá certo de primeira não, tá, pessoal? Mas aqui parece que já foi. Já esse é só soltar e apertar. Pessoal, vou demonstrar só esse parafuso de cima aqui. Para não alongar demais o vídeo. Não vou apertar o parafuso de baixo. Porque a gente ainda tem mais duas formas para mostrar para vocês. Ainda. É, então, como, como vocês podem ver, essa é uma das formas. Não vai aparecer a porca do lado aqui. Não vai aparecer o furo. Vai ficar somente um furo no topo do travessão. Ficar somente um furo aqui para cima e outro furo para baixo. Em alguns casos, eu chego até a cobrir esse furo aqui. A gente faz uma espécie de rolha de madeira, coloca no furo aqui e dá acabamento. Em alguns casos. É, mas não é muito de prática fazer isso, porque caso precise desmontar a mesa, mudar a mesa de. Vamos dizer assim, mudar a mesa de casa, mudar a mesa de espaço, às vezes o cliente quer levar a mesa para outro lugar. Às vezes não é legal tampar porque precisa de desmontagem. Existe o outro formato que eu vou mostrar agora há pouco, a seguir, Um outro formato que é feito com a bucha americana. Aí o cliente pode montar e desmontar, não vai aparecer nada, mas esse eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então esse é o formato que eu mais uso aqui na mercenaria, é, é um formato intermediário não fica aparecendo muito a porca, a furação e fica bonito, tem o formato mais aprimorado que é com a bucha americana e o formato mais simples que o buraco fica de lado aqui mesmo que eu vou mostrar também daqui a pouquinho, certinho pessoal, então bora lá para pra, as outras formas de fixação. Pessoal. Voltando aqui em seguida então, dessa vez nossa travessão diminuiu de tamanho, <risos> brincadeira, tá? Eu vou utilizar aqui um pedaço que era daquele travessão que a gente estava falando agora há pouco, mas para a gente vai só simular com ele agora os outros tipos de fixação, porque aquele travessão lá já vai ser utilizado e eu não, não posso mudar nada nele, só vou dessegurar o travessão, vou perder ele. Então, isso aqui é um pedaço dele, mesma medida, tanto de espessura quanto de altura. Certo? É... nosso próximo passo é com essa aqui, ó. Bucha americana. Vamos explicar para vocês aí como que é esse outro passo que a gente faz. A bucha americana, ela enrosca também no parafuso de cama perfeitamente. Olha só. Bem como você pode utilizar qualquer outro parafuso que você deseja que se enrosque na bucha aqui. Bucha americana, vou explicar também como que instala ela. É, o procedimento aqui de marcações é o mesmo, tá pessoal? Para todos os tipos. Então, é, vou fazer a marcação aqui em OFF. Vou estar tá mostrando para vocês de novo. Para agilizar o nosso vídeo. Vou mostrar a furação... É, da outra forma, que é o furo lateral, vou mostrar a furação lá na furadeira de bancada. Mas essa aqui eu vou demonstrar somente a furação de topo aqui. É, para a instalação da bucha, para vocês entenderem aí. Tá ok? Então pessoal, vou mostrar para vocês aqui o, o passo a passo para a utilização da bucha americana. Então, é, como eu havia dito, a gente acha o centro da peça na espessura. E agora vamos achar o centro da peça... É, na sua largura ou altura, como vocês preferirem, uma peça de 18 centímetros. Então, logicamente, o centro da peça aqui, do travessão, 9 centímetros. 9 centímetros. preferir. Lado aqui. 9 centímetros, ok? Com o nosso gabarito, como eu tenho a prática de marcar a setinha, setinha para cima, vamos lá, com o nosso gabarito eu vou vir aqui, no 9 centímetros, deixa eu virar aí para mais bonitinho, vou vir aqui, furo do centro, risco do centro centralizado lá, com o centro do furo, eu vou marcar aqui, vou marcar aqui, Então, pessoal, já achei onde vai a minha bucha, a bucha a famosa bucha americana. Então já achei onde vai o furo dela. Então vai uma bucha aqui e outra bucha nesse local. Vou marcar aqui com esquadro para gente fazer a furação. Pessoal, só a título de informação: é, As buchas tem elas de mais de um, de um tamanho de espessura. Essa que eu vou utilizar aqui ela é de. Ela está marcando 11 milímetros, 10 milímetros, certo? 10 milímetros na espessura dela, tá? A broca que eu vou utilizar. 10mm e isso com a rosca da bucha, tá? Que vai enroscar na madeira. Como eu não havia falado da broca, estou utilizando aqui uma broca de 7mm, 8mm. Para furação de 8mm. Então, é, é a mesma broca que eu utilizei para o parafuso. Eu vou utilizar para a bucha. A bucha ela tem que entrar é, rosqueando. Então, a broca tem que ser menor do que... Isso assim, aí todo mundo sabe também, né? A, a, o furo tem que ser menor do que a largura total da, da bucha para ela rosquear. Todo mundo sabe que a bucha americana tem que rosquear na madeira, literalmente. Outra dica importante, pessoal. Não basta fazer o furo do tamanho da, broca, da, da bucha, não. Não basta que o furo seja do tamanho da bucha. Essa bucha aqui ela é 10 mm de espessura, é 25 mm 25 mm de comprimento, ou seja, 2 centímetros e meio. Mas eu vou ter um parafuso que vai atravessar aqui quase 7 centímetros, para frente aqui da, da madeira. Aí você tem, tem duas opções, ou um parafuso mais curto, no caso se você for utilizar o parafuso de cama vai ter que cortar, ou o furo maior, eu faço a opção por, pelo furo maior, é... pelo fato de você ir apertando e não dar no final da bucha aqui, o parafuso tem que ter espaço para ele andar para frente lá, certo pessoal? Na linguagem bem simples aí. Então o que que acontece? Eu mantenho o mesmo furo que eu fiz lá no outra versão, deixo o parafuso ficar guardado aqui dentro aqui, não tem problema não? Então vamos lá. furação feita agora vamos instalar a bucha e vamos colocar lá no pé da mesa para vocês entenderem pessoal, vamos lá então nossa bucha está aqui uma dica que eu sempre sempre uso e eu acho bacana antes de instalar a buchinha bate nela um siliconezinho um spray para ela rosquear ali mais tranquilamente chave allen Encaixa aqui na bucha. No início, tem que fazer uma forcinha para ela começar, tá pessoal? Acredito que muita gente já utilizou desse recurso, mas é bom sempre estar tá utilizando. Ela entra bem, bem apertada, tá? costuma apertar ela até ela facear com a madeira. Ó, bem perfeito. Mais um pouquinho aqui de silicone. Uma chave chave Allen 8, tá pessoal? Nessa bucha aqui, mas... Você pode variar de acordo com o tamanho da bucha, tá? Pessoal, então a bucha está instalada... Certo? Nosso parafuso vai rosquear para cá fora. Pessoal, então vamos simular aqui o nosso travessão. buchinha instalada. Vocês podem ver o resultado também muito bacana. Não vou apertar os parafusos até o final, acho que não tem necessidade. para até demonstrando para vocês esse formato. Vou até descer o pé aqui um pouquinho. Esse formato não fica furo. Vocês podem conferir aí. Esse formato não fica furo em nenhuma extremidade do, do travessão, pessoal. Então vamos. Segui com o, o formato mais simples agora, né, mais fácil de fazer. Eu saquei as buchas que a gente utilizou aqui, pra gente já utilizar as furações aí, pra gente dar agilidade aqui no nosso vídeo. É, como vocês podem ver, já fiz um furo aqui lateral, vou explicar ah, como que é feito. Esse é o formato mais simples, tá? Menos bonito, na minha opinião. É vou explicar essa marcação aqui aqui vai ser o nosso furo lateral onde a gente introduz a porta aquele 7 centímetros de sempre lá, 7.2 do parafuso e a gente tem que considerar agora a profundidade a gente mediu aqui com o gabarito vocês lembram? a gente tem que considerar agora a profundidade é... profundidade do centro da peça aqui tá pessoal? e... Também, a profundidade da extremidade de cima aqui também, para o furo sair certinho. Então, ah, deu aqui 3,5 cm, a gente vai transferir esses 3,5 cm para cá. Vou aqui, sento aqui de novo. A gente tem que considerar também aqui a profundidade do furo. Centro do furo aqui, 3 centímetros e meio. Vou marcar aqui os 3 centímetros e meio. gente fazer o furo onde vai a porca. Outra coisa que a gente tem que considerar é a profundidade no centro da peça. O furo tem que ultrapassar essa profundidade aqui para a porca poder encaixar lá. Certinho? Então vamos lá no furadeira de bancada. Aí, quando se faz a opção por esse tipo de... De fixação é bom fazer esse furo aí na furadeira de bancada ou ter um limitador na sua broca. Lá, ok. Vamos lá na furadeira. Eu vou explicar para vocês lá sobre a profundidade, pessoal. Na furadeira, eu utilizo muito furar nela. É, como vocês viram, já está riscada a peça. Não né, é marcada. Vamos regular aqui a furadeira de bancada. Ela já havia regulado ela antes, mas ficou. Um pouquinho além do necessário. Então, tração feita. A gente vai lá no pé agora encaixar para vocês entenderem. Bom, pessoal. Então vamos lá para a nossa última maneira de fixação aqui. Mais simples também. Vocês já viram? Já fizemos as furações. A gente instala os parafusos aqui. Olha só, feito como nas camas mesmo. A gente pega o porquinho aqui. Podem ver o resultado excelente. Em alguns casos a gente chega a tampar também esse buraco aqui. É, mas como eu disse, é, numa futura mudança, mudança de ambiente, pode dificultar o desmonte da mesa. Né? É, ainda existe uma outra forma, é, que a gente faz muito pouco. É... Vou tentar explicar para vocês que é a furação do pé é, nas mesas mais rústicas, ainda que as que a gente faz. A gente costuma de furar o pé literalmente um quadrado, né? E fazer o um encaixe. E coloca até coloca-se até uma cunha do outro lado. Mas esse aí é um assunto que vai ficar mais para frente. Se houver uma. O interesse de alguém em saber como que se faz, a gente vai tá fazendo desse, desse formato aqui, como, como a gente fez nesse vídeo, explicando direitinho. Tá ok, pessoal? É, eu peço a todos aí que se gostou do vídeo, deixa o like aí pra gente, se puder se inscrever no canal, deixar sua dúvida no comentário, sugestão, a gente tá aí pra responder os comentários, atender no formato que a gente conseguir, é, e o apoio de vocês é importante para o crescimento do canal. Tá ok, pessoal? Daqui a pouquinho vamos colocar aí o resultado da, da mesa montada, né? É, já com os pés aqui no lugar, pronta para colocar no chão, certo? É, daqui a pouco a gente encerra aí mostrando a mesa pronta, tá ok?